Existem momentos da nossa vida que precisamos crescer, que precisamos amadurecer um pouco mais e entender de fato como a realidade é, não como gostaríamos que fosse, mas como ela é. Claro que esse amadurecimento não é algo repentino, ou que surge do nada. Às vezes, você precisa passar por algo desagradável primeiro para ter uma perspectiva nova de como as engrenagens funcionam, e ao refletir sobre isso, entende mais um pouco da realidade então se adapta e amadurece para que da próxima vez se comporte de maneira mais adequada assim você evita de ficar batendo na mesma tecla com algo que sabe muito bem que deveria ser diferente mas que não é e evita se desgastar e tornar a situação ainda mais conflituosa por conta disso esse é um processo interno e contínuo que acontece ao longo da vida e a partir das experiências e das situações que exigem crescimento pessoal, isso faz com que você se torne uma pessoa mais madura e que sabe controlar melhor suas emoções, que entende das suas próprias limitações e tende a tomar decisões com mais segurança. Bom, subir de nível exigirá de você esforço, concentração, dedicação, disciplina e inúmeros fatores que devem estar alinhados com a sua percepção de como deve ser a maneira correta de se comportar e agir. São N elementos que você deve construir ao longo do seu caminho de estudos e trabalhos. E quanto mais diligência nessa rotina, mais próximo fica a realidade que deseja. Porém, em alguns casos, por a pessoa não conseguir alcançar o que deseja, ela se frustra e pensa que todo o esforço foi em vão, que foi perca de tempo. Mas não é bem assim, porque no trajeto do ponto A até o ponto B, ela adquiriu conhecimento. Logo nas próximas tentativas, por ela já ter esse conhecimento e experiência, conseguirá garantir o seu objetivo de maneira mais rápida e precisa, evitando as distrações que teve na primeira vez. Por exemplo, vamos supor que o seu objetivo seja de chegar em um cargo elevado na empresa da qual trabalho ou em qualquer outra empresa. E para isso, precisará de vários conhecimentos para executar bem a sua função e não ficar perdido quando estiver ali, ou mesmo atrapalhando os demais colaboradores. Logo, por qual motivo? Acha que alguém daria essa vaga para um novato inexperiente e recém-formado que ainda não sabe como proceder na prática de suas atividades? Não faz sentido. E até um experiente veterano que não tenha conhecimento das funções que terá que executar naquele cargo, não estaria apto a ser promovido, logo a ordem cronológica correta. Se dá primeiro você estudando, fazendo pós-graduação e procurando de algum modo ter experiência naquela função, para só depois você ser promovido. Entender como as coisas funcionam te dá o poder para conquistar o que deseja com muito mais facilidade do que aquele que almeja mas ainda não tem ciência da realidade e isso faz com que a sua linha de largada seja à frente da concorrência, sem precisar usar de táticas sujas e indecentes que muitas das vezes vemos outras pessoas usarem para se beneficiar em cima do erro do outro indivíduo. Logo você se destaca e em questão de tempo as pessoas notarão que a sua estrela precisa brilhar em um nível mais alto, sabendo disso. Qual é a primeira decisão que você deve tomar? Precisa focar no trabalho. Então não se distraia e não seja ingênuo de tomar decisões. Sem refletir se essa seria a maneira ideal de agir com suas ações. Porque acredite, com uma ação errada que você tem, precisaria de dezenas de outras certas para que essa se torne insignificante. E essa de agir sem responsabilidade só te prejudicará, porque você perderá muito tempo, foco, e às vezes até uma oportunidade por ser inconsequente com a maneira em que se comporta. Sem contar que se isso virar um hábito e você começar a ir a festas com responsabilidades na cabeça, comprometerá o seu futuro, já que se a sua consciência perceber que distrações faz você relaxar e ficar mais desconexo com suas obrigações, todas as vezes em que sentir que precisa relaxar e se desconectar das suas atividades,